Florzinha de Formosura Ah, Lala, tá sabendo que você tá completando Três aninhos Mas que idade mais fofa Chegou, deu saudade da cidade Vem cá, Malu Sabe de uma coisa? essa é cidade da Patrela muito Fazer muita bagunça Mas então guarda um pedacinho de bolo Pra lá vê se Milhares de beijos com sabor de muito carinho Da Larissa Flor Oi gente, eu sou o canal Michelle Pereira e estou aqui para desejar um feliz aniversário para a Malu que está completando 3 anos de idade, gente. E, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos, De vida, vida Malu. um feliz aniversário, que seu canal não bastante, Malu! Feliz aniversário! Beijinho, tchau, tchau! Olá, Malu! Tudo, Olá, Malu. tudo bem? Eu sou Isabela Winter. E eu sou Yasmin Winter. Do canal Irmãs Winter. A gente quer mandar um beijo enorme para você e muitas felicidades e que Deus te abençoe e cresça feliz mais como tá nós queremos mandar um parabéns para Malu nossa amiguinha um beijo Malu que Deus te abençoe Malu Muita da, da que dá Muita felicidade Muitos anos de vida É pig, é pig, é pig, é pig É hora, é hora, é hora, é hora, é ti, pum Malu, Malu é. Feliz aniversário, Feliz linda. aniversário, linda. Fofa. Deus te abençoe. Muitos aninhos de vida, muita saúde. Um beijo. Manda beijo pra ela, Beijo. Hum. Vai, joga um beijo pra Malu. Olá, fala, olá. fala parabéns, Malu. Papai, Malu. Pelos seus três aninhos. Parabéns! Ela tá fazendo aniversário, ela vai fazer 3 anos igual você. É, é joga um beijo pela joga. Ah. Fala, adoro seus vídeos. Dói Parabéns! Dói atrativo. Parabéns. Atrativo. Joga um beijo pra cá! Malu Eu quero que Deus te abençoe muito, te ilumine. Inscreva-se no meu canal e dá Malu! Beijo, linda! Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela seu amor. Parabéns, Malu, muitos anos de vida, que Deus te abençoe muito. Feliz aniversário! Parabéns pra você! Dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns, Malu, feliz aniversário, beijão, tudo de bom pra você, tchau! Parabéns, a pra vocês terem amigos! Beijo e tchau! Meu nome é Isabelle. E meu nome é o Edto, do canal Diário de Brincadeiras. E eu e a Bel viemos aqui para parabenizar a Malu. Que você tenha muito sucesso na sua vida. E que Deus te ilumine e te siga um caminho muito bom. Que você tenha muitos presentinhos. Né? E felicidade, paz e amor. E um beijão para nossa querida amiguinha Malu. Tá, tchau. Meu nome chama Isa e o nome do meu canal chama Bincatela da Isa. Eu desejo um mega feliz aniversário para minha amiga Malu. Um mega mega para você. Olá Malu, parabéns pelos seus três anos de vida. Olá Miquinha Malu, eu sou a Clara Ferreira e eu queria desejar um feliz aniversário Muitos anos de vida Que tenha muita saúde Muito sucesso E que Deus te abençoe Tchau E eu quero o fio Olá, Malu Hoje você está fazendo 3 aninhos de idade Então eu espero que seu dia Seja muito legal Seja muitas coisas muito legais E quando você vir no Rio de Janeiro eu grave, A gente grave juntos Então vai ser muito legal seu dia E Olha o meu canal também, é o Momento da Luara. E eu espero todas as sessões e eu mandamos um super beijo. E tchau. Parabéns, Malu.